Meu nome é Ana Causo sou historiadora, é, mentora do projeto História de Sonhos, e uma das coisas que eu mais gosto é desenvolver pessoas. Nos últimos oito anos, essa tem sido a minha maior busca, a minha especialidade está em tratar as pessoas como indivíduos, da ponto de mudá-las, transformá-las, proporcionar para elas uma zona de segurança para que elas possam buscar o autoconhecimento, o que não é fácil. Né, mergulhar para dentro de você e tentar encontrar ali soluções para suas dificuldades. Então, é, é, eu muito me orgulho de poder hoje dizer que, na nossa soma, a gente tem aí um número um pouquinho maior de 23 mil alunos. O projeto de Tradições nasceu despretensiosamente. Oito anos depois, a gente já tem essa marca, está em 32 ou 33 países, não sei agora de, de cabeça, mas acho importante vocês compreenderem que o projeto também evoluiu. E nessa evolução, o principal é, os adultos vieram buscar aquilo que a gente ensinava para as jovens, porque sonhar vale a pena. E buscar o seu sonho também vale muito a pena. E quando você se autodescobre, você consegue ganhar ferramentas para se empoderar para realizar os seus sonhos, tirar os sonhos do papel. É uma das coisas mais importantes e é o que nos traz maior realização, poder construir sonhos. Como historiadora, estar tá numa fazenda como essa, é incrível, assim, é o máximo. Pensa, é, a gente está falando de uma construção tão antiga, 1860. Poder fazer um treinamento de imersão num espaço assim, aonde eu vou agregar, além de tudo, também o valor histórico para quem estiver sendo imerso no nosso treinamento, é fantástico, né? É incrível. Então, esse dia de hoje aqui para a gente está sendo um... Um marco histórico. O histórico está dando um outro passo, poder proporcionar agora o imersão de 36 horas dentro da, da fazenda Jucamulato Eu, Ana, me sinto assim privilegiada, de verdade, porque esse treinamento de imersão ele é muito importante. Ele é focado em três momentos, aonde a gente vai buscar quem é você, qual o seu real valor. No segundo momento a gente acaba se encontrando, né? É, a sua importância, se você não existisse, então que falta você faria? E o principal de tudo, né? é qual é o legado, o que, que você está construindo? Esses, esses três questionamentos, esses três tempos diferentes do treinamento de imersão provoca é, uma mudança gigantesca em até sete áreas da nossa vida. E poder agregar isso, a produtividade e comunicação, é fantástico. Então, 36 horas de uma evolução gigantesca, a pessoa entra de uma forma, sai totalmente de outra, encontra o que ela veio buscar, principalmente voltado para os seus relacionamentos. É indescritível poder estar aqui e fechar essa parceria com ele. Bom, o treinamento de imersão, ele nasceu da necessidade que o nosso próprio aluno, o mentorado, ele, ele tinha de se concentrar para ativar os resultados que era necessário. Então, eh, quando a gente concentra essas pessoas, 12 horas, 36 horas, o, o índice de resposta é maior. Ele consegue atingir muito mais rápido aquilo, aquilo que ele também espera. E não só o que eu, enquanto mentora, vou buscar dentro dele com ele. A gente consegue ativar até sete áreas e as principais são as relacionais, por exemplo, né? Para quem tem encargo de liderança, para quem é gestor de equipe, é um treinamento fantástico porque ele te ajuda a melhorar na comunicação, tanto pessoal quanto interpessoal e principalmente a se conhecer. Então esse tipo de treinamento ele proporciona para quem vai passar por ele benefícios gigantescos. O maior benefício, inclusive, é você poder se mergulhar dentro de você mesmo, buscar esse autoconhecimento. Quando você está é, buscando o autoconhecimento, é natural que você precise se distanciar daquilo que, que é normal do seu dia a dia. Então, levar para um ambiente como esse, gente, olha que lugar fantástico, né? A gente está aqui no Jucamulato e o nosso próximo treinamento, inclusive, vai ser aqui. Quero agradecer o pessoal aqui da administração que fechou essa parceria com a gente. Porque você está em contato com natureza, ver bichos de verdade, ouvir som da natureza, escutar você mesmo, proporcionar esses momentos de escuta, de você com você mesmo. Deixar o seu coração falar, sentir, aprender a respirar novamente. Eu acho que dentro de um treinamento de imersão, o principal, o ganho maior é no autoconhecimento, sem sombra de dúvida. São três etapas. Quem é você, descubra seu real valor. Se você não existisse, que falta você faria? E a principal, né? qual é o seu legado? O que, que você está construindo para ser deixado quando você não mais estiver aqui? Que tipo de vida você está vivendo? E quando você faz esses três questionamentos, você vai buscar um resultado incrível, porque você melhora a sua produtividade, qualidade de vida e a comunicação. Vem com a gente construir o um sonho.